Alô? Olá senhor Girovaldo, tudo bem com você? É, tudo sim, quem tá falando? Estou falando da central de promoções do SPC Serasa, estou ligando para te informar que você foi premiado! É, premiado? SPC Serasa? Como assim? O que eu ganhei? Você atingiu 10 mil reais em dívidas e foi premiado a perder a sua casa no valor de 250 mil reais, senhor Girovaldo. É, você tá maluco, meu irmão? Como assim? Pra recusar o seu prêmio, basta comparecer aqui e pagar os 10 mil que você deve. Olha, amigo, se eu estou devendo, tem motivo, entendeu? Tem motivo, eu não, que, não, tô, não tô devendo porque eu quero. Calma, senhor Girovaldo. O senhor tem mais brindes. Um carro no valor de 20 mil reais será retirado de sua casa. Ai, meu amigo, por que você não vai tomar no meio do seu c...